Com dois astros do filme, Rei da Beira Eles que sempre participam dos espetáculos do nosso Instituto Café Solidário Luiz Eduardo é muito conhecido pelo nosso público Porque ele participou de vários espetáculos E Eduardo, conta pra nós qual é esse sentimento que bate aí De participar desses espetáculos e hoje fazendo parte do nosso filme Bom, é um sonho que eu sempre pedi caiança Que é fazer um filme e vários espetáculos para o público Luiz, conta pra nós um pouquinho sobre o seu personagem aqui nesse filme. Bom, o meu personagem, ele é um menino que chega de São Paulo e ele não tem amigos. Ele, conhece, ele vai visitar a cidade de Boitizinho e conhece um grupo de amigos que é convidado para fazer uma pescaria. Aí... Ele. A primeira pessoa que conversou com ele na pescaia, ele acaba sendo puxado por uma. Tá bom, nós não vamos falar tudo, porque senão fica sem graça, né pessoal? Vocês vão ter que assistir o filme. E conversando aqui com o Pedro, Ô Pedro, qual o seu personagem? Fala um pouquinho dele pra nós. Lembrando que Pedro é um dos nossos repórteres da TV Projeto e também está aqui no elenco do filme Rei da Beira. Meu personagem é o Joca, ele é um dos, das crianças né, que fazem parte do campeonato também Que é junto de um grupo de amigos E ele é um dos competidores, que tem ele e um outro personagem Que eu não vou poder falar o nome ainda, vocês vão ter que ver no filme Ele e o outro personagem competem no campeonato de pescaria Aí o Joca, ele se intitula o rei da beira Que sempre ganha todos os campeonatos de pescaria E acaba acontecendo um porenzinho, um probleminha que acaba perdendo, né? Ele fica, como ele é orgulhoso, todo esse título grandão, ele acaba ficando meio deslocado com raiva e acontece o que acontece no fim que vocês vão ver logo mais. Pedro, conta um pouquinho para nós é, qual a importância de estar no Instituto Café Solidário. O que, é que isso vai refletir na sua vida adulta? É... Tanto em questão de valores, quanto cultura, arte. Isso envolve vários quesitos, várias coisas. Então é bastante importante estar no Instituto, porque lá aprende muita coisa. Tanto na área da música, costura, dança. Tudo quanto é coisa que você pensar, isso investe muito em você. Então ajuda muito em você como pessoa. Estamos agora com Maybe Rodrigues. Ela que está dando um show <risos> nesse filme Rei da Beira. <risos> e interpretando a avó Esperança aqui na beira do nosso velho Chico, as energias se renovam? Gente, com certeza, assim, você não tem noção do que é. É a primeira vez que eu estou pisando nas margens do velho Chico e parece, assim, uma fantasia. Eu ainda não estou acreditando que eu estou aqui, sabe? A energia daqui a cada dia que eu acordo, eu me sinto renovada. E, e também pensando no trabalho que eu vim realizar aqui, sabe? Está sendo também muito gratificante contracenar com esses atores mirins daqui. Eu ontem eu estava falando com eles que a troca que eles me dão pelo olhar, para mim já, já é assim. Poxa, é, é, é, é gratificante demais. Eu, eu só tenho que pensar no trabalho e eu quero dar o melhor de mim, sabe? O melhor de mim. Sim, você sabe que é, você indo embora, você está deixando um legado para a nossa geração. E que com certeza muitos ali estão inspirando em você, no Toninho. É, qual mensagem você deixa para os nossos educantes? É, acreditem no potencial desses atores aqui, de todos os envolvidos. Desde os dos que estão diante da câmera e dos que estão fora da câmera também, por detrás da câmera. É, eu, eu observo muito, sabe, não só a questão de ficar aqui de frente ao Rio, mas eu observo muito cada um desses atores mirins, as meninas da produção, a dedicação, a responsabilidade, que eu só tenho que falar para os educadores, acreditem no potencial desses atores mirins que estão envolvidos aqui. Eles podem ter certeza que qualquer... É, é responsabilidade em, em função de trabalho que eles colocarem na mão desses atores mirins aqui, os meninos vão se assim, desenvolver com maior destreza. E agora vamos falar da personagem, Vó Esperança? <risos> é. Conta nós é uma esperança ela é uma mistura assim, de mãe de irmã de colega mulher é ela é é, é a mistura de todas essas pessoas é, é uma representação do feminino sabe ela ao mesmo tempo é de uma ao mesmo tempo que aquela avó que fala assim, menino, não faça isso, mas eu, não, vem cá, vem comer um pedaço de bolo da avó, vamos sentar ali. Agora que eu vou contar uma história para vocês, ela é protetora e ao mesmo tempo ela que está ali o tempo todo de vigia, sabe? Para mim ela é a figura da mulher, assim, pronta para todos os momentos. Vem, sabe, é, é uma figura, ela é meio mística também, eu vejo a Vó Esperança muito mística, sabe, ela, a primeira vez que eu li o roteiro, eu falei assim, nossa, essa mulher é fantástica, ela, ela é uma deusa, ela é, a, é assim, é a, é a própria magia em forma de mulher, é isso.